E aí, que, quem tá aí? Eu fui pegar um refrigerante. Falta só o Dudé, pra dar pronto, como sempre, padrão. Ô Dudé, não. você não vai dar, não? não? Você entendeu, né? Você e o Dirt vai no mesmo carro, aí você para lá no perto eu do buraco. Fê, você vem comigo. Aí você é quem, Luiz? Eu sou o teu doendo kuruma aqui. eu nunca posso aí. ir com o meu carro, velho? Porque nós estamos tá em equipe, velho. Ah, e aí? Mó chato, Eita, eu com um carro só. <risos> que dia, tá meio grosseiro, eles <risos> me Veja, veja. Ai, droga, pegaram meu carro, velho Puta merda Tomara que não tenha sido o Jean Se foi o Jean, já era, não vai sobrar nem a roda E o carro é blindado, tá ligado? Qual que é o teu? É o vermelho com o Ai, meu Deus, até pode falar com o teto preto vocês têm que estar junto, mano, vocês dois Ele tá vindo, ele tá vindo Ah, tranquilo não ligue enquanto vocês dois não estiver juntos. aí quando vocês dois estiverem juntos, aí dá um mata o motorista e o passageiro já entra no túnel, tá ligado? É, ligado. Bora, Jean. Eu vou ligar aqui pra a viatura, beleza, ligado, Jean? Pê, já seleciona a sua arma aí. Já tá. Estacionado aqui do no... D. Putz. Beleza, vai pelo metrô. É, contatos. Pera aí. Aí você aperta o... O Jean o... quer aqui. O X. O X. 911 911 Ah, você chama a polícia Ih, cara, é Ocupado Tá é ligado, você liga pra emergência da Ocupado Tipo, puta merda, da cidade tá fodida. Ele falou que parece que a gente tá quase no navio cargueiro cara. Uau, eu sei ler Olha aqui, ó Nenhum na grossa Travou, bugou meu jogo. O jogo travou. Polícia. Mano, vamos atrás de alguém, da polícia e roubamos o carro. Mano, já tá vindo, já tá vindo. Tá Olha a viatura vindo, gente. Ah não, não era a viatura. Vindo. Nossa, que capa. Olha a viatura, aí, Olha a viatura. Fê, segue eu. Ó, Fê. Pega a visão. Vou te ensinar o, o truque dos mestres, ó. Você pega e sobe essa escada aqui, ó. Mata, Jean, mata, Jean. Sobe essa escada, Fê. Cuidado com o carro antes ah, tá da Aí, aí. vem por aqui, ó. Entra no túnel com o carro aqui, Jean. Aí você sobe aqui, ó. Aí você tem que vir correndo e pular. Vem tá correndo. Vem, eu tô aqui dentro do túnel, pula. aqui de a pé. Eu tô com uma roupa mão pesada, velho. Ele tá com o pneu furado, Dudu. Fudeu então. Não, não tem problema, não tem problema. Tá lá pro meio do túnel lá já. Quase eu caí, Fê. Desliga essa sirene aí, mano. Onde é que desliga? Vai lá. Cuidado, Fê. É o de buzinar, mano. Caralho, o maluco é brabo. Porra. É não, o que, você... eu acho. É o quê? é o quê? É o Não, não é. Eu vou ver. Ih, Fê, Conseguiu. mano. Aí, é, aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Nós só temos que esperar aqui agora? Só tem tá que esperar da fuga. Ih, caralho, dei um tiro, fodeu. Tem que ir lá pra delegacia, pô, não tem? Depois que dá fuga, depois que dá fuga. Já okay, deu no fuga, né? Então, vai lá pra delegacia agora. Vamos, vamos. vamos é. Eu mato os caras aí, Pê. Confio em você. É, com o piloto aí, Pê. Você é tudo sob controle, pai. Não os O carro não tem que chegar inteiro, não, né? Não. Ah, é, tá sem uma roda, mano. Puta merda, velho. Entrou bem na hora que o trem tá vindo. Desce do carro, desce do carro e entra. Não, acho que não... A gente já tá piscando já. Ele faz isso quando buga, tá ligado? Mas se você quiser fazer... Ó. Não, não. Você tem a ideia? Não, eu quero ver se isso funciona de novo. Faz aí. Ah, não funciona porra nenhuma, mano. Dá pra dar um gato aqui, gente. Tudo direito aí, ó. Tudo direito, tudo direito, tudo direito. Tem um buraco aí, ó. Funciona, porra, né? Só com ele, funciona. É, ele faz isso, Fê. É. O que, que esses porra tá fazendo aqui, velho? Vamos sujar essa do carro. Vai, hum. não, é gente, pra furar o pneu. O para carregar é o F, né? Não. É, não, não precisa carregar dentro do carro. É o F, né, pra carregar a arma. Ah, sim. Vou apertar o F aqui, peraí. Eu... Já avisei que vai dar merda isso. É o bolo. Eu quero entrar em alta velocidade. E agora, que sai é só isso? Ouve o roteiro... Vai correndo. Mano, a gente já tá com oito estrelas aqui, velho Pra você tá oito, pra mim tá Parece velho, careca, Puta merda, sorte que o carro não precisa estar tá inteiro Senão essas horas já tava... É bugou, feio, tinha a poça d'água ali Aí o carro patinou. Ah é. Tá ligado? Já uhum. tá meio careca também, então São então, coisas que acontecem, né? <risos> Roubei o roteiro. então. Só fuga agora. É fuga na dona de casa. Quero cachorrada. Pera aí, pera aí eu tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu Ô Feio, dirige aqui, por favor. Não dá, tô com hemorróida no dedo. Aaaah! Ah! Por que você desce do carro, seu louco? <risos> Porque a gente tem que ser RP. Puta merda, vocês vou mesmo, hein, cara? Ah, é verdade. Olha tá lá, pai. <risos> Ei, hey, bro! Oh! <laughs> Você não percebeu que o mapa te trollou, Não... Peguei o caso de unido, velho. Se você tiver C4 ou granada, ou lança granada, é mais rápido. Não, não, não. Falta 140km isso aqui. Dando tiro no chão ainda, D. Ele é bandido não assassino né? Por isso que ele atira bora, bora. no chão. Ele fez igual aquele bandido ah, lá que atirou é no ombro do policial. Aqui nós finalizou rapaziada. Mas tudo bem, então voltando já. Pô, mãe mandou, na fé. Tô assumindo o controle. Aham, uh -huh. sim. Carro tá da porra, não anda essa merda. o Porra, porra. <risos> Meu carro tá aqui na frente, do outro lado. oh, oh, oh. Mano, eu achei um bar aqui no meio da cidade, velho. Mano, olha que engraçado. Eu tô olhando pra um casal aqui numa mesa. Eu olho, aí os caras olham pra um lado, eu olho pra eles e eles olham pra mim. Olha pra eles, eles olham pra mim. Ó, <risos> oh, eu viro pro lado, eu olho pra eles e eles olham pra mim, velho. Que doideira. Que merda, hein? Vai, vai, vai, vai. Eita, filha. Aê, rapaziada, monstro. Finalização concluída. Ai ai. Não sei porque eu platinei. Não fiz porra nenhuma. Só pulei por cima de container. Literalmente não foi ver. Não, teve uma hora que você pulou sobre dois container. Deve ter sido isso. Meu alto desempenho de pular container.